Detei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. aleluia. O senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus convocou os doze: deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para curar doenças, e enviou-os ao proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos, e disse-lhes: não leveis nada para o caminho. Nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo duas túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí. E daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem ao saídes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a Boa Nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, a palavra de Deus está nos falando nesse livro de Esdras. O sacerdote, que é guia do povo de Israel, durante a sua oração ele sente envergonhado pelo que aconteceu com o povo de Deus. Porque o povo de Israel tinha ali abandonado o verdadeiro Deus, se juntado no meio dos pagãos e ali adoravam outros deuses. E por isso é que teve, que veio aquele abandono, não que Deus nos abandone, nós nos afastamos de Deus, o povo se afasta de Deus e Deus tinha entregado seu povo na mão do rei da Babilônia, onde eles foram exilados, onde foi destruído o seu templo. Mas aqui o sacerdote, ao mesmo tempo, faz a sua oração reconhecendo a misericórdia que Deus tem. Porque o novo Deus acolhe seus filhos para reconstruir o templo de Deus e voltarem para suas origens, saírem da escravidão do exílio então onde entra aqui ele agradece a Deus ele reconhece o erro do seu povo, mas agora como nós vemos lá no versículo 9 agradece a Deus pela sua misericórdia porque Deus foi misericordioso com eles, e Deus é misericórdia e a misericórdia de Deus ela veio pelo arrependimento do povo, pela humildade também daquele povo que reconhece que erraram, que pecaram contra o seu Deus. Aí é onde vem a misericórdia de Deus. É assim que cada um de nós, quando reconhecemos os nossos erros, quando nós temos a humildade de reconhecer que erramos, que somos pecadores e pedimos a Deus a sua misericórdia. E Deus tem misericórdia e nos tira também da escravidão do pecado quando nós reconhecemos isso. Então, a cada um de nós, essa passagem aqui do, do livro de Ezra, fica essa mensagem que nós temos que ser humilde, reconhecermos os nossos erros para podermos buscar o perdão de Deus. Deus manifesta a sua bondade e seu perdão quando nós temos o nosso coração contrito. Isso é, quando nós temos o nosso coração arrependido. Quando nós reconhecemos o erro. Aí é que Deus se manifesta a sua bondade sobre nós. Então, essa mensagem de hoje, dessa leitura do livro de Ezra, Está nos mostrando que nós devemos arrepender verdadeiramente das coisas erradas, porque Deus é Pai e Ele é misericordioso e com certeza Ele nos perdoa porque a sua misericórdia é grande pelos seus filhos. E o Evangelho nós vemos que Jesus mandando os apóstolos saírem em missão. Mas pede a, eles, to, pede a eles toda confiança em Deus. Toda confiança. Não levem nada. Jesus era desapegado das coisas. Jesus não tinha apego. E queria que seus, seus missionários saíssem também sem apego nas coisas. Bom, não precisa levar duas túnicas. Confia em Deus. Confia na misericórdia, nessa misericórdia. Deus vai providenciar o necessário. Para vocês. E ainda hoje, essa missão é, é com cada um de nós, que temos que confiar em Deus e sair em missão, sem medo, com confiança, com fé, que a misericórdia de Deus não vai nos deixar desamparados. Então, aqui hoje, Jesus manda os apóstolos, e essa missão dos apóstolos continua até hoje. No meio da igreja é a nossa missão com exigências diferentes porque as coisas mudaram o mundo mudou mas nós temos que estar disponível para a missão de Deus para aquilo que Ele pede a cada um de nós colocar-se à missão do Evangelho então a igreja hoje é uma igreja missionária e da onde tira essa missão tira do, do Espírito Santo é a espiritualidade, é o Espírito Santo é que nos dá essa coragem, é o Espírito Santo que, no, que nos manda a evangelizar, a ser um verdadeiro missionário, porque esse é o plano de Deus. O que é evangelizar? O que é ser missionário? Por que é o plano de Deus? Porque ser missionário, evangelizar é pregar o reino de Deus aqui na terra. Quando nós pregamos, quando nós falamos do reino de Deus aqui, nós salvamos vidas. Nós renovamos os cristãos. É por isso que nós temos a missão, e a igreja tem essa missão, de sair como os apóstolos saíram. E a igreja que eu falo é cada um de nós, que devemos ter essa missão de levar a palavra de Deus de mostrar o caminho do reino. Essa missão é que torna as pessoas mais cristãs. Essa missão é que salva vidas. Então, se cada um de nós fazermos um pedacinho da nossa parte, o evangelho chega longe. O mundo não estaria como está se todos levassem a sério e fossem verdadeiros missionários, Mostrando a palavra de Deus. E a palavra de Deus não precisa sair aí pregando pelas esquinas. Basta mostrar o exemplo, exemplo de cristão. Nós evangelizamos também com nossos exemplos. Evangelizamos amigos de serviço, evangelizamos parentes, vizinhos. Até pessoas que pouco conhecem a gente, mas quando sabem do seu trabalho, sabem daquilo, da sua conduta dentro da igreja, sabe da sua conduta de cristão, ela está sendo evangelizada. E você está ali construindo o reino de Deus aqui na Terra. E o reino de Deus é aqui que nós devemos construir. Então vamos levar essa mensagem de hoje, também do Evangelho, de sermos verdadeiros missionários. Mensagem da leitura do livro de Edras, e ter confiança em Deus, reconhecer ser pecadores e levar a mensagem de ser missionários ainda no dia de hoje. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado.